I'm <laughs> and you said, you know, Câmera, pitou! E aí? E aí? E aí? aí? é que o dia que o vai a cabeça mas quando você a cabeça? Caiu no céu e o que que aconteceu? eu passei no céu ai ah, <risos> tá muito idiota tá. <risos> <De tudo>, né? <risos> é. e onde você tá? eu tô aqui no estúdio, né? os me o que que aconteceu aí? <risos> Tá rindo cara! Bateram! como foi? Norte foi Na avenida, montando Como foi? Ele estava no carrinho. É, eu não um estava vindo com outra mão, né? E perto, bateram. Mas aí eu peço que lá, de um carro. Que carro? É um arco, um chevet. É um é um, um, é um Eles <risos> ele um o Um chevet, um do é meu alvo. o eu vou O e da É o, é o lindas, sim, mas é um quarto. o quarto que. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. A menina prendeu o dedo da porta. O que aconteceu? Normalmente minha mãe até foi burla, né? Ela voltou o dedo de um porte, mas não passou. Seguro. <risos> mas eu quero saber de onde foi isso, Fertigol. Ah, né? A menina tá. o menina fechou a porta e quebrou o janel. Mas como foi isso? Aqui é pra. Nós, né? Não, ele então, trouxe lugar e quebrou, né? Esse é meu menino pior. Eu... Então Fertigol. Agora. Poderoso castigo. Calma aí. Opa, desengaça. Não o nome é vier... Vou Vou medir... é melhor não ajudar. é o vídeo do aqui no menino. melhor o melhor melhor melhor <risos> vou um Ele não tem nada de nada, viu? Ele não tem nada de nada, Ele não nada, Ele não nada, não não não. <risos> não, não, não, não, não, não, não, não, não. É o demônio. É o demônio, É o demônio que está nele. Que tal aqui a tela. tem uma caneta. Que tal um pouco de canetas? Levante. Levante. Nada que não nada. Oh, olha só. E a caneta, olha. Agora, aí eu te pergunto, você sabe? Você sabe? Você sabe, né? sabe, né? você sabe, você sabe Qual é a diferença da mulher e a arma? Não sabe, né? Sabe, na arma dá pra colocar o silenciador. Tchau, gente. Até a próxima.